O grande aprendizado para estar tá em Kona lá, de estar tá no local diferente, num fuso diferente, aí vem a estratégia, a estratégia para você fazer uma boa prova, porque lá foi um ambiente diferente, então a estratégia de chegar num tempo hábil para me adaptar, tanto ao fuso horário, quanto clima, ao clima, né? a maneira, porque porra, aqui em Brasília... São umidade, fica variando aí 20% e tal. Essa é época do ano né? é, que a gente passou agora. Que a gente passou e depois chega lá, lá quando tá baixo, tá em 70% e quente, né? e quente. A temperatura tá aqui mais ou menos a mesma. Aqui em Brasília não teve muito problema. O negócio é que suava demais, né? E com esse negócio do fuso, até o seu corpo se adaptar a esse ambiente também é interessante você saber o, o que hora que você tem que chegar lá, né? Pra o seu corpo se adaptar. Dentro disso, a logística de onde você vai ficar, o deslocamento que você vai fazer, dentro a questão do que você vai comer, né? É, essa logística toda e por ser uma prova totalmente diferente de todas as outras que eu já participei também, questão de você não ter acesso a, a, a sua sacola na, na, de manhã na, da corrida, que é a coisa que itens, normalmente. Itens de uso da prova, né? Isso. Para quem não sabe. Isso aí é a logística dentro da, da prova. Algumas logísticas peculiares da prova de, de Kona. Então, você tem umas peculiaridades lá quanto a isso que para a experiência do, do esporte é interessante. Né? Uhum. É, você reconhecer o percurso, você saber do, das dificuldades que você pode encontrar. Pô, Andrei, mas isso aí você tem que ver em qualquer prova, né? podemos dizer assim. Né? Tudo isso você tem que, que ver. É mas lá você está competindo em outro nível, né? Eu diria assim, tentando é, explicar de forma resumida o teu aprendizado, quanto mais é o terreno novo que a gente se insere, mais importante a questão de planejar uma boa estratégia, de se organizar, para diminuir os riscos de dá, dá sim, ruim né? de dar ruim e o Se nível tá a sua primeira maratona e o nível que isso. você quer competir também entende é que é um terreno novo também né sim GC, né? exatamente Se você, você quer acima, competir né? com os cara porque quem quer competir de boa ah qualquer coisa três palitas só levar o cartão de crédito no, no bolso você paga mais caro você faz tudo mais caro você compete de qualquer jeito né mas quando as coisas é de outra de outra forma né você tem que calcular tudo isso, sua alimentação, porque você está no ambiente caro, uhum. que, é, que é a ilha lá do, da, da Havaí, lá na Incona. É, você quer competir em alto nível, você tem que estar no melhor da sua performance, você tem que manter a sua performance, onde que vai treinar, como que vai treinar, sacou? Então, essa questão, por isso que eu foquei na, na logística, porque acaba que é um, um ponto diferente. Você tá lá, você quer competir de forma diferente, né? Então você tem que se planejar de forma diferente.